Salve pessoal, aqui é o Ferreira. tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam escapando, beleza? Se você não é inscrito aí do canal, quiser se inscrever, fica à vontade, se você gostar desse vídeo aí, comenta também, que isso aí sempre ajuda aí, os algoritmos vivem mudando na internet, né mano? E a gente é, vive lutando para poder se manter relevante de alguma forma sobre os assuntos que a gente aborda, que principalmente é ponto de vista, mas é literatura também. Então a gente vive perdendo espaço para fofoca, para tudo isso aí. E hoje esse vídeo vai trazer é, a tentativa da gente não normalizar a violência, beleza? A gente não normalizar o que está acontecendo ultimamente. E por que que eu, eu vou dar meu, minha opinião aqui? Porque que a coisa tá chegando nesses limites que estão chegando? A gente tem que ter polícia na escola, ter se falar em professor andar armado, é toda essa, essa coisa bizarra aí. E como a gente chegou nisso aí? Tem vários, várias aberturas, o assunto eu vou abordar um deles, beleza? Então se você tem um outro, uma outra visão, tudo bem também, tranquilo, não, eu aprendo com você, põe no comentário aí que eu aprendo também, mas eu vou dar minha visão aqui. Há quatro anos atrás, eu estava lançando um livro na Argentina e um amigo meu mandou lá um vídeo, tá ligado, é, de um cara indo roubar um carro tal, e eu abri assim, eu estava indo para a praça, eu ia comer, e né, almoçar. E eu falei, puta saí do hotel, agora eu vou almoçar e depois eu vou comprar um livro, né, mano? Porque ali, a, a Argentina tem muita coisa legal de literatura, tem muito espaço de literatura bom em todo lugar que você vai. Eu falei, puta eu vou aproveitar pra comprar um livro. E aí, mano, quando eu abri o vídeo, como foi um amigo que mandou, roubou minha brisa. Já falei isso aqui no canal há muito tempo atrás, porque era um vídeo que começa ali o cara tentando roubar o um carro do cara e termina de uma forma totalmente violenta que eu não vou é, falar aqui também, porque me traumatizou, eu não quero expor ninguém também, não quero que traumatize você, só de imaginar, mas é um vídeo que eu fiquei indignado, mano. mandei mensagem pro cara, falei, pô, mano, você me manda um vídeo desse aqui, cara, tipo 11 horas da manhã, mano. eu aqui na cidade todo feliz pra poder lançar uma obra tal, o cara, não, é brincadeira, então assim, a gente normalizou essa questão da violência, é, a gente não, né, porque eu não faço parte disso, eu não aceito fazer parte disso, mas as pessoas normalizaram, mano, Há mais alguns anos atrás ainda, não tantos assim, eu tava na casa de outro amigo, e ele abriu no celular, foi me mostrar aquele primeiro atentado que teve na escola lá, né, com, com uma ferramenta aí que, que é usada para cortar a árvore e tal, e, e, e o cara tava com as imagens aqui no celular, eu falei, não, não, quero ver isso não, mano. Quando o cara me mostrou, eu falei, não, não, você é louco, eu quero ver isso não. Aí ele, não, mas mostra tudo, eu falei, não quero ver, mano. Tá ligado? Pelo amor de Deus, não quero ver, velho. Então, assim... É um, é um negócio... Também os caras relacionam meu nome por causa do Capão Pecado, que morar em periferia, beleza? Quer mostrar coisa violenta? Mano, periferia é celeiro de muita coisa boa, tá ligado? Quem diz que a gente vive mergulhado em especialidade de ser violento tá enganado também, pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Mas aí eu, eu me recusei a ver o vídeo também, o cara ficou todo embaraçado. Não é a primeira nem a segunda vez que eu tô num lugar que o cara fala Mano, deixa eu te contar uma história aqui, mano. Um parceiro meu tava ali, aí ele pegou uma arma e tal. Eu falei, ô, ô, viado, quero saber disso não, mano. Você tá louco, mano. Entendeu? Então, assim, é muito frustrante essa normalização. E eu sei que isso chega nos celulares das escolas, das crianças, dos jovens, que eu já vi. Eu já vi, mano, tá ligado? Em, em reunião escolar, as crianças lá com o negócio... Como a gente tem a ONG lá, uma interferência, eu vejo direto, chega no vídeo das crianças, chega no zap, mano, tá ligado? Trechos de violência do negócio desse que aconteceu aí, que não passou na televisão, chega no zap. Isso começou lá, já pela morte de do uma mão dos assassinos... Agora teve esse caso da Marília Mendonça, terrível, né, mano? Que, que, é, que a gente volta aquele tema. Quantas vezes uma pessoa tem que morrer pra poder ficar em paz, né? Quantas vezes, então, o cara vazou as fotos aí. Aí você vai comentar disso, as pessoas já viram as fotos, mano. A família pediu pra não expor as fotos. A família pediu, falou, gente, não expõe as fotos, tá ligado? Se você tá com as fotos, não compartilha, não expõe. E aí você vai falar as pessoas, meu, que absurdo. Ah, eu já vi, chegou no meu zato, ah, me mandaram pra tal coisa. Ah, um grupo de família mandou. Um grupo de família, porra. Mandar uma coisa dessa, um grupo de família com 40 pessoas lá, avó, avô, criança, entendeu? Então a gente normalizou o negócio tanto de uma forma, e, e isso, gente, acende gatilho, mano. Na minha convicção, tá? Não sou especialista em psicologia, em porra nenhuma. Só leio, só estudo, só me informo, tá ligado? Isso, é, ele dá o gatilho na pessoa, mano. A gente sabe que tem obras aí que são lançadas que tem aviso de gatilho, para pessoas que, que já passam por aquele problema não lerem. A gente sabe que tem alguns vídeos na internet que inclusive tinham que ter esses avisos de gatilho, tá ligado? Para poder as pessoas não despertarem nisso, né? Ou se, sei lá, qual a palavra que pode se usar nisso. Mas não é só a mídia trazendo a foto do cara, as imagens do cara, o detalhe do cara que vai estimular esse tipo de ato, tá ligado? Essa violência toda que chega pelo seu celular Que chega pelo seu amigo que te mostra Ali, tá ligado? Meu, isso tudo fica na sua mente, mano Isso tudo é coisa que, que, que Sei lá, se isso é feito pra você ficar vendo Tá ligado? Eu, eu nasci numa, numa realidade que a gente Via em loco, mano A gente via a pessoa morta em loco, a gente tinha que pular O corpo da pessoa pra ir pra escola A gente era chamado pra ir pra outra casa Pra ver uma pessoa que passou por isso E aí quando a gente entende, que a gente vai crescendo um pouquinho E fala, pô, isso aí é ruim, mano isso não é uma coisa que eu, posso, que eu possa estar tá participando. Então eu não quero mais saber disso, tá ligado? Não quero viver esse mundo que eu fui obrigado a viver, porque eu nasci nele, mas não quero participar disso. O ser humano, ele não deve ter sido trazido nessa terra para viver esse tipo de realidade, tá ligado? Então a gente... Ah, não é ignorar a realidade, ela existe. Mas eu também não preciso estar, tá, é, sabe, mergulhado nisso, mano. Então a vida tem um monte de coisa da hora pra você ver. Literatura, teatro, música, enfim, um monte de coisa que as pessoas desse canal que gostam... E aí o cara vai mergulhar nisso. Então eu não gosto de receber tipo de coisa assim. Esses dias eu bloqueei é, no Instagram um, um, um grupo de carros lá que era bem legal. postava uns carros antigos e tal. Do nada o cara mostrou o um atropelamento de um cara, tá ligado? E, e, e não vou dar detalhe, enfim, mas... E aí eu falei, porra, isso aqui é horrível, mano. Você tá num grupo de carros vendo carros antigos, né? Carros clássicos, Fuscas, ba Brasília, Variante, coisas clássicas. E aí mostra um negócio desse e o cara aí, ó, esse aí se deu mal esse cara é um tipo de cara que eu não quero seguir mais esse grupo foi lá denunciei porque não tem que estar no Instagram um tipo de coisa que mostra esse tipo de imagem se não for para ajudar ninguém que dificilmente alguém expõe para ajudar essa é a verdade não tem que expor para nada mano entendeu como que você vai expor um negócio desse vai te ajudar na sua manhã você de manhã abrindo para ver um carro restaurado e ver um absurdo daquele ali entendeu então as pessoas meio que perderam a noção você vai no canal de um cara que você segue ele apesar dele ser evangélico você segue ele porque você sabe que ele é um bom um, um bom termômetro dentro da igreja evangélica. É uma pessoa que acredita naquilo. Daqui a pouco tem uma coisa violenta no canal. O cara fala, o que é isso aqui? Por que, que o cara postou isso aqui, mano? Tá ligado? Pra ganhar views, pra ganhar hype. Aí você vai dentro de um canal budista, vai seguir uma pessoa que fala dos ensinamentos que você tá procurando. A mesma coisa. Você vai no canal de magia, a mesma coisa. Fala, Pelo amor de Deus, as pessoas viram extremistas dentro de assuntos que nem tem que estar, tá, mano. Isso também passa por filmes, se eu tô vendo um seriado novo aí na Netflix, seriado divertido, de investigação e tal. Do nada mostra um corpo desmembrado, do nada o cara tira lá da, da fossa um corpo desmembrado. Caramba, mano, como que pode? Um seriado que tá divertido, que tá legal, né? E daqui a pouco mostra uma coisa totalmente aterrorizante, mano. Que é para chocar dentro do de um seriado que é Friend and Family, sabe assim? Que é para você ver com a família, que tá todo mundo assistindo. Então. Isso tudo, eu não estou falando que tem que ter sanções e regras, impostas Cara, mas você dentro da sua... Tem que ter um filtro, não é possível. Tem que ter um filtro que você possa mandar pela internet para o outro. É, pra, sabe, tem que ter um, um... Não é possível, mano. E a gente vê que não está funcionando muito tudo isso, porque essa exacerbação da normalização da coisa transformou todo mundo nisso. Né? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, eu estou fazendo um texto sobre isso, que... Por que que não vai ter socialismo? Por que que não vai ter o marxismo? Por que que nunca vai ter é, nada desses temas que as pessoas estão trazendo que são muito importantes pra gente tirar esse capitalismo da reta e tal? Por que que não vai ter esse tipo de coisa? Porque, mano, simplesmente porque esses dias eu tava numa esquina, dentro de um, de um barzinho, tomando um refrigerante, e, e vi uma mulher que tava na garoa com a criança, dez carros passaram e não deixou a mulher passar na faixa, mano. É por causa disso que não vai ter revolução nenhuma, mano. É porque você vai pegar uma mesa para comer no restaurante, a pessoa tá ocupando três meses, ela não pode te dar uma cadeira, mano. Então nós chegamos num. num, num é só um exemplo simples, eu sei, mas nós chegamos num, num, num modo de coisa que não vai ter. Não vai ter nada mais. É, não vai ter como voltar atrás, mano. Entendeu? Porque chegou no modo automático. Eu acabei de ver um caso aí nos Estados Unidos que a mulher foi retirada do hospital pelos policiais. Certo? Foi retirada como invasão de propriedade, né, em particular. A mulher tá pedindo socorro no hospital e depois de duas horas ela morreu. Mostra a polícia jogando ela num carro, levando, depois de duas horas ela morreu. E esse modelo de coisa é que os caras querem trazer pro Brasil, mano. Quer trazer para outros países, mano, tá ligado? Porque eles acham que o povo tem benesse demais. É, é, é o combate à, ao Bolsa Família, mano. O cara, tá, o cara ganha milhões no ano e ele tá preocupado com o Bolsa Família. Tá ligado? Ele quer, não quer que a gente tenha um mínimo. Tudo isso junto, aliado à questão da violência exagerada, que começou na Cidade Alérgica, começou no Aqui Agora, começou nisso tudo e não para, mano. Tá ligado? É que faz a gente chegar no que está vivendo hoje. Você vai levar um filho seu para a escola, você tem medo de levar para a escola o seu filho. Como que pode? Você tem medo, receio de levar para o aprendizado o seu filho. Onde nós chegamos? Qual é o próximo capítulo? Entendeu? Então, desse jeito não está funcionando. Pô, a culpa só nos videogames? Também não, mas também temos que avaliar o tipo de jogo, o tipo de coisa que estamos fazendo também, tá ligado? Isso não é ser conservador, não é nada, é você ter distensão também. Se você deixa seu filho jogar 10 horas um jogo que mata a cidade toda, que extermina, que mutila, que tipo de incentivo você está dando para ele? Né? É bom, incentivo, é legal, é lúdico? Não sei se, se isso também faz parte, tá ligado? Então é, eu queria trazer só esse assunto aqui, eu sei que tem mais perguntas do que respostas, mas essa normalização, cara, eu não quero participar disso, não. Tô fugindo disso aí, tá ligado? Muitos, muitos eventos que me chamaram... Eu cancelei muitos eventos, inclusive, por causa da perna, que eu tô com a perna em recuperação, né? Mas muitos eventos que me chamam é sobre essas questões de violência, eu falo, não sou especializado em violência, mano. Tá ligado? Tô tentando aprender sobre literatura, mas não sou especializado em violência. Tá bom, pessoal? É, quero deixar aqui um, um aviso, a gente tem uma editora de quadrinhos, né além de uma editora literária, que eu tenho a selo povo, eu tenho editora de quadrinhos também, e a gente publicou o Náufrago Morris. Ó. Se você quer uma dica de leitura bacana de quadrinhos, tá ligado? Isso aqui, mano, ele narra a história verídica de Isaac Morris, um do, dos tripulantes do Wagner, a fragata da Marinha Real Britânica, que naufragou na costa da Patagônia em 1740. Pensa um quadrinho que tem uma obra de arte incrível. Olha isso aqui. Além da obra de arte incrível, é um dos melhores finais que eu vi na minha vida. Certo? Porque o final é incrível. A história inteira é muito boa. Não é à toa que a gente publicou nessa edição de luxo, encadernada, bonitona. Certo? Então procura aí o Náufrago Morris, que é uma história real, né? feito pelo Pablo Franco e... E eu sempre me enrolo nos nomes, né, mano? É que parece que eu vou falar inglês e eu não consigo. É Pablo Franco e Laura, Lautaro Firtzmann. É isso mesmo? Eu, bom, qualquer coisa, você vai no canal do Thiago e vê o nome certinho. Eu sou horrível para... Eu sei falar favelês e um pouquinho de português. Agora... É francês, inglês, essas coisas todas, não. Agora, essa obra, ela foi vencedora do primeiro prêmio latino-americano de quadrinhos, tá, puxado pela Comic Zone também, então, assim, não existiria essa obra se a gente não tivesse feito o prêmio aí, ó, tá ligado? Olha isso, imagina isso aqui, fora, fora da, da, dos seus olhares, se a gente não tivesse feito o prêmio, né? Inclusive, foi a primeira, a primeira arte que o Thiago me mandou, e eu falei, nossa, a qualidade desse prêmio, se esse é o tipo de autor que tá fora do mercado, imagina, né, mano, o, o que as outras editoras podiam estar fazendo, se a gente é uma editora que está aí indo para os seus três anos. Tá bom, pessoal? Procura aí o Nelson Franco Morris, que é uma obra é, merecedora dos seus olhares aí, tá bom? Espero que você tenha gostado do assunto aí, deixe o seu comentário no canal, é, deixe a sua inscrição. Bom, o YouTube, você já sabe, né, tem maneira de tirar os inscritos, então se você puder pôr aí os, os inscritos também, tamo junto, tá bom? E a gente também tem vídeos lá na Rumble. Um abraço.